Agradecer a Maria Júlia e agradecer a presença dos Guaranis também. Muito importante vocês estarem aqui essa noite. Ao Gilson, que combinou tudo comigo né, é, para estar aqui hoje. Bom, vamos chamar o próximo projeto. Ensinar meninas de escolas públicas a programar, mostrando a elas o fundamental papel das mulheres na história da computação. Tudo isso usando software livres. Com vocês, Renata Facu... Cundes do mulheres na ciência, o redescobrir, o aprender e o despertar da mulher para a computação. Ah, obrigada. Tá. Uhum. Obrigada. É... Boa noite a todos. Meu nome, bom. A Marja falou, meu nome é Renata. E eu, é, eu, eu, eu vou falar um pouco da minha formação, acho que quase ninguém aqui me conhece. Eu sou formada em Física, pela USP eu tenho mestrado em Física, é, doutorado com dupla titulação pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Bremen, na Alemanha. E eu estou fazendo pós-doutorado em Física, é, também pela USP. E durante 15 anos, praticamente, da minha vida acadêmica, eu trabalhei diretamente com quatro mulheres. E devo ter conhecido não mais que dez. Ou seja, é, durante quase toda a minha vida acadêmica, eu consigo contar nas mãos, nos dedos das mãos, a quantidade de mulheres que eu conheci. E, obviamente, quando a gente se encontrava, né a gente se perguntava por quê. Por que, que só existíamos nós ali? E, e nenhuma de nós se sentia especial por estar ali. Assim, sem falsa modéstia, sem demagogia, qualquer um... Se eu conseguir isso, qualquer mulher ou qualquer homem nessa sala consegue. Eu, por que isso, né? Eu fui, eu fui diagnosticada aos sete anos de idade com dislexia. Eu fui alfabetizada com 9 anos. E eu com 18 anos era analfabeta funcional. Então, é, a gente conversando e discutindo isso dentro desse meio acadêmico, é a gente pensou, poxa, devíamos contar essa história, a nossa história, para outras mulheres, para outras meninas, e incentivar essas mulheres a estar ali também. Porque se existe uma construção, e ela existe, no sentido de que o homem é feito para as exatas e a mulher é feita para humanas, se existe essa construção, a gente pode quebrar isso. Né? A gente pode dar um soco nessa construção e acabar com ela. E foi dessa dessa história dessa, desse conversar constante que surgiu a ideia desse projeto e aí com a, a chamada do LabVIEW a gente conseguiu eu consegui trazer essa trazer vida para ele né e aí por que, que eu embora eu tenha, a minha área seja da, de física por que, que a gente fez o recorte da computação Nesse gráfico, é, a gente consegue perceber, em, em azul e em vermelho... Atrás, tá? Obrigada. É, aqui é um gráfico que mostra, ao longo dos anos, a quantidade de mulheres que atuavam nessas áreas, Medicina, Direito e Ciências. Né? A gente vê que existe uma, uma constante sempre crescente para Medicina, Direito e Ciências, e a computação, ela chegou num ápice, na década de 80, e de repente ela começa a decair. E aí por que isso acontece? Na computação especificamente. Porque as mulheres, elas construíram a computação. Nós, mulheres, construímos... É, nós fomos as primeiras a programar, nós fomos as primeiras a construir linguagens de programação... Nós criamos a área da computação. E aí, lá na década de 80, alguém falou não, isso não é para vocês, isso é para os homens. E aí começou esse declínio ao longo dos anos. Né? Então, é, a ideia do projeto era fazer é, uma roda de conversa com as mulheres da baixada da, da área de de computação, para a gente contar essas histórias, cada uma contar a sua história, e a gente trans... levar essas histórias para as ensin... meninas do ensino médio de escolas públicas da, da região. Eu, aí eu fiz duas chamadas né, na... durante o, a... o... o percurso, né, a... durante o... Ai, caramba, desculpa, estou meio nervosa. Durante... É, durante esse, esse, esse período, e nas duas chamadas não apareceu ninguém. <risos> Nenhuma mulher. Era um pouco de se esperar, né? porque se eu, ao longo de 15 anos, tive contato com 10 mulheres, não ia ser muito fácil encontrar mulheres aqui na região que é, né, que trabalhassem com programação, que estudassem programação, embora a gente tivesse atuado diretamente nas universidades, mandado... Ai, mandado... Enfim. É, e, e, e aí, a ideia é... Eu não tenho muito material para apresentar. O Diego, que é do Instituto Procomum, salvou o projeto, teve uma ideia brilhante e falou por que, que você não, não é, faz um vídeo, vídeo-aula, e aí foi o que a gente fez, né? foi o que eu fiz, eu, eu montei um vídeo-aula, só que a gente fez isso dia 9 e ainda não deu tempo de editar para eu mostrar aqui. Então, eu acho que um pouco do que deu errado desse projeto foi a teimosia de eu achar que tinha que ser só com mulheres. E aí, qual foi a lição aprendida? É que a gente tem um longo caminho a percorrer na desconstrução dessa ideia de que a computação e a ciência é a área de meninos, né, dos homens. E, e, e para isso, a gente precisa ter, ser teimosa. Então, a teimosia ela prejudicou, mas ela é importante para a gente continuar atuando e continuar acreditando que essa construção pode ser derrotada. É isso. Obrigado.